onde você salva os dados que você adquire dos seus dispositivos. Muitas das vezes, a gente não tem como fazer o repasse direto para a nuvem. E aí, eu preciso salvar esse cara aonde? No meu dispositivo. Quando eu vou salvar esse cara no meu dispositivo, aí começa. File System, controle, uma série de coisas. Se você estiver falando desfazer uma utilização de um Edge Device, ou seja, de levar um pouco mais de inteligência para a ponta, você começa a ter agora fabricantes levando bancos de dados realmente, para que você não precise começar a se preocupar com file system, com controle, né, com toda a parte de transação, uma série de coisas que a gente sabe que são complicadas, ou seja, você começa a ter algumas vantagens. Então, fica de olho nisso aí. Bancos de dados de séries temporais estão começando aí para os dispositivos. Cada vez mais usando menos processador, menos memória e fazendo a tal sincronia aí de dados com nuvem.